O coaching não é só para resolver problemas. A maioria dos profissionais buscam as sessões de coaching para resolver problemas, mas a finalidade principal não é essa. Por quê? Ah, em time que ganha não se mexe, pelo contrário. Time que está ganhando, a gente tem sempre que estar promovendo melhoria. Para quê? Para que ele continue se destacando. É a mesma coisa para você enquanto profissional. Se eu estou bem posicionado no meu ambiente de trabalho, no meu cargo, estou tendo um salário adequado, benefícios adequados, tenho uma certa visibilidade, significa que eu não preciso fazer coaching? Pelo contrário, é importante que você cresça cada vez mais e se aperfeiçoe cada vez mais. O coaching vai te proporcionar isso.